E, e, e uma história, quer ver? Aí ó, como que é o seu nome? Sebastião Reis de Oliveira. Sebastião? Você é natural de onde? De, eu, eu nasci na fazenda perto de São José da Bela Vista, era distrito de São José. E como que chama a fazenda lá? Fazenda... E, rapaz, eu sei, mas agora não estou lembrando. Tá bem? Isso é. há 89 anos, né? Salgado, salgado. Fazenda Salgado. salgado. Há 89 anos. Mas eu vim para Franca não tinha um ano ainda. Eu nem conheço São José. São José da Bela Vista? Eu estive lá ontem. É? É, terra boa. Ó. Oh, e, e você é filho de quem? Abdenago, Francisco de Oliveira e Maria das Dores de Jesus. Quantos irmãos que vocês são? Nós eram 12, só tem dois. Você, Sebastião? Eu, eu e uma expedita mais nova que eu. E um familhão grande, né? É. Você tem muito sobrinho, muitos sobrinhos, né? muitos, muitos. Tem, tem muito. Você, muito. A, a, Quantos filhos você tem? Uma filha e uma neta, de 15 anos. Que bom. É. Você casou-se aqui em Franca? em Franca. Com a filha do Virgínio Reis ali, da, da esquina do ETC ali, ó. Virgínio Reis. Reis. O que que ele é do Sogumersinho do Reis? O Josué Reis. Não, Josué é outra família. É outra família do dos Reis. Se lembra do Antônio Reis? Trabalhava no Banespa? Sim. Era o Antônio Reis é filho do Virgínio, Certo. Meu... E você trabalhou na prefeitura? Eu não? trabalhei, não. Eu trabalhei, eu, eu, eu formei contador. Depois de contador, eu fui ser funcionário público do Estado, na Unesp. Depois eu formei advogado. Aposentei na Unesp, fui para o PROCON. Fui o primeiro diretor do Procon em Franca. Fiquei dez anos. Que ano que foi isso? 1987 até 97. Então você que organizou o Procon? Foi a experiência Fui de o primeiro diretor. Eu que organizei. O Procon, o Procon foi criado na le... no, no, no governo do Collor? Não, Fern... Fernando. É, o Procon é estadual, é né? Estadual. Era na época do Fernando Henrique era Presidente da República, houve a criação do PROCON, eu não lembro quem era o governador. O governador, né? É. Mas que coisa boa, Sebastião. E aqui é essa franca, então você conhece essa franca isso, de... Isso. Eu nasci aqui. Eu você nasci viu o aqui. Magazine Luiza nasceu, hein? Isso! Você comprou na casa Egílio Caleiro? Comprei, mas quando a Luiza nasceu, começou, eu tinha a casa Esquirato. Esquirato. A casa Esquirato. Eu fui o último dono da casa Esquirato. Quem é o Pedro Esquirato? E é o que, que é do, do, do dono da casa Esquirato? É filho? É, é, é, é, não, ele era o Pedro. O sobrinho do dono. O sobrinho, que era o Túlio. O Túlio? É, e o, e o Pedro é filho do, do... Irmão do Túlio, como é que ele é chamava isso? Não lembro o nome dele. Pedro Pedro é do outro. É o é é um pintor, né? É. Esse tem uma, uma veia pra, pra, artística muito é. grande, né? É, o Pedro. O pessoal. É. E você gosta de música? O que, que você gosta? dessa? mas hoje a gente já está numa situação que não, não ouve mais. Não, né? Televisão, eu só vejo televisão assim, noticiário, jornal, um, um futebol, uma coisa. Né? É, A vida vai passando, né? Vai passando. O que que marca na sua vida? O que que marcou, assim, essa Franca, ou, um tempo... De bom ou de ruim? De bom. De ruim? não. não, não. Você conheceu o Hotel Francano? Eu conheço falar. O Hotel eu, Francano. Eu, eu de ruim. É de, ruim, de que, ruim que demoliu o hotel, eu, né? Eu fui fundador do Lais Franca Centro, um dos fundadores, certo. né? Certo. Do Lais, de Lais um Franca Centro. E aí? E aí, nós fazíamos reuniões no Hotel Francano. De nossa... quem que era o Hotel Francano? De quem que era? É, proprietário. Era do... Como que é chamado? Aquilo ali tinha os salões grandes, tinha, né? Tinha o salão azul e cor-de-rosa. Nós reunimos no salão da... Escadarias grandes, é, pra... muito bonito. Aquilo foi um crime. Foi um crime. Foi crime contra o, o patrimônio, patrimônio de Franca, né? Ali era uma e história, era que... né? É uma história. É uma história, foi uma história. Do, do homem lá. Conheci, conheci é. ele também, o dono. O dono de lá. É, conheci. Mas que coisa boa conversar. Eu, então você lembra aqui quando o Franca estava começando, aqui, começando, 90 anos? Começando. A, a estação e, e, e o centro. A estação era, era o Chodoro. Quando o Chodora. eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos. 12 anos? Meu primeiro emprego, sabão de aótica melano, ali no Boto, né? Sei, sei. Ali, porque prédio preto. Sim. Ali era uma sorveteria e um, e um bar. Eu comecei a trabalhar ali na sorveteria. Sim. Já depois de, de, de, de um determinado tempo eu fui para a livraria do comércio fabricar caixa de sapato. Pedal. Caixa pesada. E de quem que era a livraria do comércio? Do Ricardo Pusse. É do pai daquele Ricardo Pusse que foi vereador, né ou não? É. É não, casado não. com a Denise. <risos> O Ricardo Pucci era pai do Clóvis Pucci e do Elvio Pusse, Do Elcio E da senhora que era a mulher do Vicente Paula Lima, doutor Vicente Paula Lima, não lembro o nome dela. Você não lembra? Eram os três só. E você trabalhou na livraria, na livraria do comércio? Trabalhei. Depois eu trabalhei no Presoto, que era pegado na livraria do comércio. O que que o Presoto vendia? Vendia peças para automóveis. Automóvel. E o sou Pedro Guido Pusse, ele tinha uma livraria. Tinha uma livraria, Pedro Guido Pusse. Onde era a livraria dele? A Renascença. É, mas não estou lembrado onde o era. O doutor Guido trabalhou na livraria dele, fazia encadernação. O Guido Pusse, doutor Guido Pitarello, quando era moço ainda... É. Na livraria. na livraria do... So, na, na editora do So Pedro Guido Pusse. Pedro Guido Pucci, eu lembro dele. É. Lembro. Tinha um outro senhor que você conheceu, o Sr. So Irênio Greco? Conheci. Que é o pai do... o Conheci. sogro do professor Barbosa, do Zé Ferreira Barbosa. Conheci o Irênio Greco, sim. O professor Barbosa foi é, cacheiro lá na, na loja Egínio, Egínio Caleiro. Egínio? É. Que... É, eu conheci um, um funcionários do Gino Caleiro, eu conheci o, o, o Zé de Melo, que é professor da livraria Melo, ali na Praça Barão. Sabe? Sim. Onde, onde é aquele prédio hoje do. Não da esquina, o outro. Esmeralda, edifício Esmeralda. É. A meninada vem toda com o celular na mão, ó. Todo mundo carregando, cada um com o é. um celular. É. Aí eu eu Salvador, é. É. E eu aqui gravando o não mais mim ninguém, porque eles ficam é. olhando assim no celular. E eu aqui gravando o Sebastião, é. contando as histórias dele de Franca, é. É gente que tem história. Aí eu, sou é. eu, eu gosto de contar a história de Franca, eu, junto com os colegas lá na praça de quando, porque infelizmente a minha esposa está doente, com Alzheimer. Certo. então eu quase não saio mais, eu fico com ela em casa. Certo. Sabe? Mas quando eu ia na praça, que ela estava boazinha, eu juntava com aqueles coisinhos, mas eu conto a história da Franca do... É, eu sou o Ronaldo, e a minha crítica é que como você conta uma história bonita e não grava? E eu estou gravando a história tá aqui. Gravando? É, o é, que, que você vai filma. Fazer desse, Eu é. vou fazer, eu vou guardar essas histórias, porque isso é uma relíquia. É, é. Conheceu o Sebastião? É... Reis de Oliveira. Reis de Oliveira. O Sebastião, você conheceu o avô e a avó? meus. É. Não. não. Esse rei seu de onde é a sua família a Eu origem? É de reis. É por causa disso, 6 de meus? janeiro. É. Minha família era Oliveira. Oliveira. Oliveira. Papai era Abedenago Francisco de Oliveira. E meus irmãos eram todos Francisco Oliveira. Só um que não era Francisco, porque ele já chamava Francisco. Mas os outros todos eram Jerônimo, Geraldo, Abedenago, filho Benedito, todos eles, você não eles... lembra do jacaré, da praça taxista? Não, não. Eu assisti no jogo da francana lá em Batatais. É, Ou, então Francisco é nome de família seu, família. é nome de família, Francisco Reis. Não, é. não. Reis, eu, só eu. Não, só você que é Reis, eu da sua família. de Reis. É, e os outros são todos Francisco. É. A minha esposa é Reis, filha do Virgínio Reis. Virgínio Reis. Virgínio Reis. Sabe aquele prédio que tem na esquina do ETC? Não, o, o prédio não, não. O, o outro, Sobrado. Sim. Porque o Sobrado ela era a casa do Virgínio Reis. Nasceu ali, a minha esposa. Sabe? Eram 12 irmãos também. Só tem ela hoje. E, o... e... Eu vou perguntar para você falar rápido, se você lembra dos irmãos da sua esposa. Os filhos. Fala então, vamos ver. Lembro. Porque eu a, tenho um tempo aqui... Aroxe Reis. Sim. É... Elza Reis, Antônio Reis, Aparecida Reis, é, Horacília Reis, a minha esposa Nilza Reis, é, Elga Reis, Nícia Reis e Adair Reis. Era essa família. Só tem a sua esposa aí? é. E os outros Sim, mo moraram aqui em Franca todos, mesmo, todos aqui em Franca. o Reis, que era funcionário do Balesco, saiu por aí, mas morreu aqui. Certo. E a família dele já está toda aqui em Franca. Que coisa boa. Eu estou hoje em dia 11 ou 12, 12 de setembro 11. de 2016, registrando aqui a história do Sebastião, ele contando, mas eu quero mais, eu quero conversar mais com esse moço. Esse moço aqui vai fazer 90 anos no dia 6 de janeiro, é o dia de reis, se Deus quiser. Eu quero conversar mais com você. Sebastião, muito obrigado, viu? O... Sebastião, você, aqui em Franca, você trabalhou muito, organizou o PROCON. Mas você conta que você, mais o doutor Ronaldo Mangi, o que, que vocês fizeram aqui em Franca? Nós, nós trouxemos a faculdade de Direito de Franca, e nos chamam de Brejão. Eu e o Ronaldo trouxemos, fomos, pedimos a Ulisses Guimarães, fomos várias vezes no Rio de Janeiro, em São Paulo, conversamos com o Ulisses, o Ulisses prometeu que nos daria faculdade e nos deu, entendeu? E nós insistimos aqui com o para ele era prefeito da cidade, insistimos para ele assinar a lei criando. De início ele não quis assinar, certo. mas nós voltamos outras vezes, aí ele assinou. Então ele ficou como criador da faculdade de Direito do de Mas quem trouxe realmente fui eu e o Ronaldo Mancho. Sebastião? Reis de Oliveira. E o doutor Ronaldo? Não, não, não. O doutor Ronaldo depois ele veio trabalhar na Unesp. Né? Como trabalhar, que você não, conheceu? Junto Vocês trabalharam na Unesp, é. né? Mas isso, a faculdade de Direito é bem mais antiga, né? Você fez Direito? Depois? Eu sou, Eu sou formado em 84, na turma. Eu sou de 74. 74, 10 é. anos antes. É. Você foi aluno do Reverendo Nicanor Xavier? Ou não? Não. Você foi aluno do doutor William? William. Do William Salomão, do Alfredo Palermo, do.. dos do... juízes. Não, do, do Doutora Arruda. Doutor Arruda. O Flávio Rocha lesionou? Não. Não. O Rocha... Grande advogado e foi. É, foi o, quem era a mulher que lecionava na faculdade de Direito? Na minha época não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma. Não. A doutora Jurema que fez história, né? A Jurema, a é, Jurema Xavier. foi minha professora e... na faculdade de Direito. Sim. Então ela estava começando... É, não... é. já estava terminando o curso, eu não lembro qual a matéria que ela lecionou para nós. Né? Em 1970 e... e... Eu formei em 74. 74. É. Ela foi minha mas professora em 84. Nós, é, nós trouxemos a faculdade em 1900, ela começou em, em 58, mas em 56, foi por aí, foi o nosso trabalho para trazer a faculdade. Por que, que você fala que você ajudou a trazer? Por que, que foi? Você trabalhava como, em que, em que então, área? Nós éramos, a, a mulher do Ronaldo Manjo era a prima da mulher do Ulisses Guimarães. Então nós eles tínhamos um relacionamento. E eu e o Ronaldo sempre fomos amigos de infância, juventude de, de tudo, e até hoje. E, e nós relacionamos com o Ulisses Guimarães e já tivemos a ideia. O, o doutor Ulisses é de Rio Claro, né? Natural. Não meio... Acho que é de Rio Claro, é. né? É. Aí nós fomos em São Paulo, conversamos com o Luiz, fomos no Rio de Janeiro várias vezes. Uma vez o Ginote foi conosco para ajudar. Então a mulher, a prima, da mulher do Ronaldo Manja, a irmã dela era, era secretária do, do ministro da Agricultura no, na, na época do Juscelino. Aí ele, nós fomos... O Ulisses, o Ulisses, prometeu e ela trabalhou lá dentro da, da Secretaria da, do Ministério da Educação para registrar a faculdade que coisa a faculdade boa a faculdade de Direito de Franca ninguém, na, na história de Franca ninguém consta que eu e o Ronaldo que estou sendo, não é o Zuen. um dia o Guzuen encontrei com ele na praça ali ele faleceu né Nossa. Três anos atrás, aí quatro, eu não contei com ele, ele. Ei, nossa faculdade, sei o quê. Eu falei, Gusei, mas você não lembra quem trouxe a faculdade para a Franca, né? Ele, ele, ele falou que fui eu e o Ronaldo Manjo, né? Ele falou: Ah, é, eu sei o Ronaldo, né? Ele ficou meio sem graça. O pessoal da praça tudo ouviu essa é. conversa lá. Mas que coisa boa. É. A, gente, a gente tem que dar é, é, é, valor as pessoas que têm uma amizade, uma influência, né? Claro. E você aí esclarece uma coisa que é muito importante para a gente. É pouca gente sabe. disso. Pouca gente sabe. É, isso quer isso quer dizer que para você ajudar uma cidade você não precisa de ter um cargo, mas se você tem amor e né claro, claro. e boa vontade. É, a prefeitura era aqui, ó. Nós somos muito orgulhosos em assinar a primeira visita ele recusou, não quis. É. Depois ela acabou assinando, criou a faculdade e ela veio. Que coisa boa, parabéns para vocês, viu? Parabéns, eu vou, eu vou procurar o doutor Ronaldo para conversar com ele, ele é meu amigo, é. ele perdeu a filha pouco tempo agora, certo? E eu vou eu, tirar essa história. Pergunta para ele, eu vou te contar isso aí direitinho também. Que coisa boa, é. um abraço para você. Bom dia. Bom dia. Bom dia, eu vou registrar assim andando nas ruas de Franca. É. Então, é. Um abraço. É. Deus abençoe, é. viu? Um abraço. E é. já parabéns pelos para os seus 90 anos. Obrigado, meu Deus. Um abraço. Olha que coisa boa. Hoje, dia 12 de setembro de 2016, aqui em Franca, aqui em frente à casa ao lado aqui da casa do Cariolato Bonaventura, grande arquiteto de Freca, e ali atrás tem o coronel.